Fala rapaziada, tranquilo, salve família marquise mais um gameplay do carnaval vamos lá A batidinha Novo jogo Fácil, normal difícil? Claro que é no difícil né? Tô normal <risos> Eu, tá jogando aqui ó Carnaval Carnaval? É o nome do jogo? Que porra é essa, carnaval? Joguei é que eu mandei pra tu, porra. Ué? Não é o. Horde Core? Por que jogo lá de zumbi? Tu falou que é meio baitão. Ah, então Horde Core? Que isso? Falou carnaval, que isso? Olha o tutorial. Ah, eu compraria o Overcode, oh, é, só que foda é que ele... Porra, já amanhã vai sair já, acho que o cartão de já tá batendo oh, no limite já. Oh, não, não, então porra, hoje acho que vai ter como não. Caralho, a Fé tinha caído na MP. Caralho, o que é isso aqui? Caralho, Aperte I OK para abrir seu inventário. Uhum. Caraca, ganhei um colete. Olha o tamanho da pistola. Êêê, ah, caraca. Qual é a <tos> <tos> Paga a luta, me o agora sim né Ó, a bugabuga mata buga. o bugabuga ai tem mais bugabuga aqui I'm okay, going <laughs> Ah, maneira aqui, ó. nossa árvore de habilidade. <risos> da hora. Olha os itens que a gente ganhou. Ah, a gente fome, sente fome e sede.